é normal termos essa tristeza profunda quando perdemos um ente querido a gente tem que procurar um auxílio psicológico a partir do momento em que após o período de pelo menos um ano essa pessoa ela não consegue voltar à vida normal né ela começa a ter os sintomas mais exacerbados ela não tem o mecanismo da aceitação da superação e aí é hora da gente procurar ajuda, porque essa pessoa vai precisar de um auxílio ali, porque senão ela pode ter consequências mais graves no decorrer da vida.